Fala, fala galerinha! E é só, Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente está de volta para trazer aqui alguns livros que a gente quer ler até o final de 2017. Pois é, aqui estamos, depois de duas semanas, exatamente duas semanas, fora do ar, mas por alguns motivos, como foi dito no Twitter, dia desses, né, estamos em um espaço novo, na verdade, porque o cenário é basicamente o mesmo, que é a mesma estante. Eu, não, eu desaprendi a gravar esse negócio Mas a gente vai falar que livros que a gente quer ler ainda Só que tem um detalhe, não tem um detalhe? Com certeza, Sempre que nada é, é como é Eu não sei se vocês viram, mas no início do ano Ou no final do ano passado Não lembro mais Em algum momento Em algum momento A gente fez uma brincadeira aqui de roleta russa Onde eu tinha que ler Crepúsculo No final das contas E nós tinha que ler? Eu tinha que ler Dance, Dance, Dance Lemos Não, não. Então, né, precisamos não. Okay. <risos> Precisamos até o final desse ano ler esses dois livros sem falta, exatamente então primeiramente vocês têm que cobrar a gente, né, porque não tá fácil. <risos> Primeiro livro a, a gente é carro. Carro. já disse que ó, já jogou aqui, Crepúsculo e Dança, Dança, Dança, vamos ver se sai daqui pro final zenda tem que sair. Inclusive queria mandar um beijo pra Jace, que ela me cobra quase todo mês, ela me deu okay. o Crepúsculo e Fica perguntando, e aí, Carol? Já leu? E toda vez eu falo, amiga? Não, ainda não. É o Ricó, é isso mesmo. O primeiro livro que eu preciso ler, na verdade eu quero muito, né? Precisar é uma coisa muito forte. Não vou me comprometer tanto assim, mas eu quero muito ler <risos> até o final do ano. Não Me Abandono Jamais, de Kazu Ishiguro. É um livro do mesmo autor, pra quem não sabe, de O Gigante Enterrado, que é um livro que eu amei. E esse aqui, na verdade, as pessoas amam mais, tipo, em mais quantidade, as mais pessoas amam mais do que o outro livro. Deu Nossa. pra entender, não <risos> Eu não sei direito sobre o que esse livro trata, mas tem alguma coisa a ver com jovem, só alguns mistérios, mistérios assim, tipo, sobre que eles são, não sei, relacionamento entre amizades, enfim, uma coisa que não está muito clara na minha mente, mas que eu estou com muita vontade de ler porque todo mundo diz que é bom. Aquele que vai pela cabeça dos outros, né? <risos> Fala aí pela cabeça dos outros, Black Friday passou e eu simplesmente saí comprando tudo. Eu, eu escolhi, eu escolhi não, eu peguei os quatro livros melhores do Conto e Encanto e comprei três porque um eu já tinha. Então um deles é O Olho Que Você Semeia e é um livro que está sendo muito comentado. Várias pessoas já me falaram que é o melhor livro do ano para elas. Então é um livro que eu comprei, estou esperando chegar, mas quero muito lê-lo ainda esse ano. Eu acho que vai rolar. Fala muito de racismo, preconceito, coisas desse tipo. Pelo que eu sei, é uma menina que, logo no início do livro, ela passa uma situação. Que eu acho que um amigo dela é morto alguma coisa assim por um policial E aí ela fica dentro de vários dilemas e... E sentindo literalmente na pele, principalmente você negra, né, essa questão de racismo e coisas desse tipo. Ainda ali pela região oriental, né, eu vou ler de Haruki Murakami, o livro, que na verdade são dois, ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973, né, sério, são maravilhosas aqui da editora Alfaguara. Eu não sei, esse aqui eu não sei nada, assim, sobre o que trata, eu podia ler aqui, inclusive eu tô lendo agora. <risos> eu sei que essas duas histórias foram escritas em... Por que tem que em 1973? Se foi em 1978? Eu acho que é um pouco antes, né, então. aquele que ele viveu, ele pode ser sobre aquilo. É. Em 1978, Haruki Murakami ainda era jovem e sentou-se à mesa da cozinha, tem escrito isso aqui, e começou a escrever essas duas histórias, que são as primeiras histórias dele. E é um autor eu, que... Eu sempre acho que é o mesmo autor, né? É, não. Inclusive é o mesmo autor de Dance, Dance, Dança, dança, dança" ah, que é um livro que eu preciso ler que eu acabei de dizer. Então, pronto. Vamos ver se vai dar certo, né? A série é maravilhosa, a degramação é Muito ótima. Bem, e são as primeiras histórias do autor, então vai ser interessante, né? Ver as primeiras histórias e ler o outro que não é a primeira história. O terceiro então, é um livro que eu ainda quero ler esse ano é uma indicação de Tati Leite. Do Valeu um livro e é Corpos de Elite, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é uma vibe meio futurista, assim. É aquela coisa de futuro não muito distante, sabe? Uhum. É uma de uma sociedade muito perfeita, e aí vai trazer alguns questionamentos sobre até que ponto o governo influencia na vida das pessoas ou pode comandar a vida das pessoas. E é aquele da mesma de Julize, Juli é, né? Juli -Zé. Então é isso aí, esses são os livros que nós pretendemos ler até o final deste ano, 2017, que está prestes a terminar. Afinal, estamos nas últimas semanas, né? Estamos em dezembro, o Natal tá chegando, manda presente pra gente. Presente comprado com os links que estão aqui no box de descrição. tem outra coisa também, deixa aqui nos comentários os livros que vocês querem ler até o final do ano. Os livros que vocês pretendem começar 2018, né? Já pra engrenar nesse pezinho, que a gente inclusive vai apresentar. Algumas coisas assim, do tipo, talvez, como a gente sempre faz. Algumas promessas que não são cumpridas. Ah, Alguma sensação, viu? Queria dizer isso. Não esquece então de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. É porque eu tô mirando, entendeu? Ela é o alvo do ano. Hã? <risos> eu tenho um alvo de leitura, entendeu? <risos> e eu tô só aqui, ó, observando. Ah, okay. Okay. Inclusive, acho é que, que eu vou botar um alvo um, um nessa parede pra gente ficar brincando assim de jogar dardos. Sendo que é um elefante. A gente tem que acertar no meio do olho do elefante. <risos> o quê? Okay.